E aí gente, todos muito bem-vindos, é ah, o Bigotão na área e cara, veio uma surpresinha na minha loja né Pela primeira vez, depois da atualização, veio um baú lendário e eu vou comprar aqui em vídeo com vocês Que eu tô muito empolgado porque fazia tempo, fazia muito tempo que eu não ganhava né Que eu não ganhava não, porque eu vou comprar <risos> Fazia muito tempo que não vinha um baú lendário da minha loja e dessa vez eu vou comprar aqui E vamos ver qual lendária que vai vir Lembrando que só falta duas lendárias apenas pra mim, que é o Lava Hall, eu acho E... O Dragão Infernal... Qualquer uma das duas pra mim também se vier Tá tudo certo, querendo ou não, Dragão Infernal É uma carta, né, que eu acho que acaba saindo muito Bem pra defesa, né, de peca Golem, enfim, essas cartas que a gente Se mata pra defender, então Custa 4 de Elixir só, então eu acho que vale Realmente muito a pena ter Dragão Infernal No deck, enfim, eu acho isso E Lava Round, cara, eu não sei Porquê, mas toda vida que eu jogo contra um cara De Lava Round, quase de certeza que eu Perco, é sério, então eu tenho essa Curiosidade de testar um deck De Lava Round, porque eu, eu acho que é um forte eu acho que eu posso me sair bem nessa, né? se eu treinar enfim talvez. então qualquer uma das duas lendárias está valendo. mas antes de comprar aqui eu queria ver quais lendárias que falta e se tem alguma carta lendária que eu que esteja próximo de upar tem, o Mago de Gelo, se eu ganhar mais um Mago de Gelo, vai pro nível 3 Mas eu vou dizer que vai ser perseguição E vocês não vêm encher meu saco, cara Porque Mago de Gelo é uma perseguição danada Eu não tô usando ele muito atualmente Eu usava muito mais antes Mas também se vim, tá tudo certo Vai ser minha primeira lendária nível 3 E eu vou estar tá muito feliz Também tem cemitério pra vir mais um eu consigo botar pro nível 2 Lenhador, Spark e o Tronco De resto, né? e a Princesa também De resto, nada mais dá pra upar se vir é uma carta só Mas então é isso, cara aqui ó, o baú lendário aqui na nova forma Comentei se você gostou dessa nova loja o que, que você tá achando dessa nova loja Eu vi pessoas falando Ah, mas aqui poderia ser uma carta Se bem que um baú lendário é uma carta Porque vai vir uma carta ali Uma carta por 500 gemas Uma carta lendária por 500 gemas é a Mesma coisa como se fosse, sei lá Uma carta lendária por 40 mil de ouro né? Só que, enfim, 500 gemas, 40 mil de ouro Eu particularmente gostei porque, enfim Teria que ser alguma coisa nesse lado de cá né? Eu, eu acho que eles reduziram Como tá vindo agora 6 opções né Seis cartas diferentes Enfim, eu acho que o cara não pode reclamar antes Vinha só três e só no domingo épico que vinha seis Então acho que tá tudo certo ainda De vez em quando nós ganhamos um presentinho aí Um baú de prata, é, geminhas, ouro, enfim Mas cara, deu de enrolação Então vamos comprar esse baú lendário aqui E vamos ver que lendário é que vai vir Ó, deixa eu lá olhar de novo Aqui rapidinho só pra ver É, o dragão e lava round que eu não tenho ainda Então vamos comprar esse negócio Vem alguma carta boa, vem alguma carta boa Venha, venha, venha Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. <risos> Bruxa Sombria Ale, Bruxa Sombria Não, vem, não Veio sim, veio sim, moleque Gostei, cara, Bruxa Sombria é uma carta que eu gosto bastante, que eu uso bastante e vai dar pra usar ela num deck de golem muito, muito potente. Então, galera, eu montei um deck aqui de golem, bruxa sombria, lenhador, mago elétrico. E vamos ver como que esse deck funciona. Chamei uma batalha aqui no desafio clássico. Vamos ver, mano. A... Não, pra testar deck, mano. Pra testar deck tem que ser um desafio clássico. <risos> Olha, se, se fosse se fosse tipo assim, ah, não, já jogo esse deck, eu mando deck para subir troféu. Aí é uma coisa, mas não é. Não é o caso, entende? Então, calma aí. Calma aí, lenhador aqui. Espera da a ali. Vou atacar mais um mago elétrico aqui. Mago elétrico acho que vai dar conta. Isso, acho que vamos conseguir defender bem aqui. Vai morrer tudo, mas deu nelas por nelas. E a gente ainda tem um coletor em campo. Então isso é muito importante nesse desafio aqui, cara. Temos um coletor em campo. Já vemos que o cara tem mago... Mago normal. <risos> tem um esqueleto gigante. Vamos ver qual que vai ser a próxima dele. Vou atacar aqui o mega servo. E já quero ver para talvez tacar outro coletor de elixir. Já vou tacar outro coletor de elixir aqui. Porque nós vamos ter elixir suficiente para defender qualquer coisa se, se ele tiver algum ataque rápido, algum post rápido. A gente tem o um lenhador e a Bruxa Sombria aqui. Esse cara não tá com mais nada. Eu tô, tô achando que ele já desistiu. <risos> Será, mano. Nossa, se ele desistir, vai ser, vai ser feio. Se ele desistiu, vai ser feio. Mas enfim, vamos acreditar que não. Vamos acreditar que ele tá só em silêncio no momento. Mas, mano, acho que ele desistiu. Calma aí. Sombria, vamos que de lenhador Vamos de espelho todo Vamos com tudo Pra cima dele aqui então É, O eu, eu, cara desistiu aqui, né? não vai ser Dessa vez galera Mas tudo bem, é, se, fosse, se fosse no multiplayer Eu ficaria feliz agora O pessoal falou, ai João, você não fica feliz quando, quando um cara sai da partida É que de vez em quando eu acho chato Eu fico feliz quando eu não estou gravando Quando eu estou gravando eu acho chato Porque daí eu vou ter que mostrar uma partida pra vocês narrar, Tipo, narrar uma partida 100% ganha já? Sei lá, é, é estranho. É estranho, é rapidinho, não tem reação nenhuma, não tem emoção. Então vamos puxar nossa segunda partida aqui. E dessa vez vamos ver como que vai funcionar. Estamos jogando contra o Ícaro. O Ícaro, o Ícaro, o Ícaro. Beleza, o Ícaro. Vamos ver, cara. Vamos deixar, deixar o elixir aqui carregar um pouquinho. Vamos tacar um coletor de, de elixir aqui. Ó, ele veio de mago. Mago lá atrás. Ok, o nosso lenhador aqui vai dar um. Opa, calma aí, bicho, calma aí, bicho. Você vai querer acabar com o nosso. Não vai acabar de... Não vai acabar nada, bicho. Aqui você não vai mexer no nosso coletor. Beleza. Vou tacar um Mega Servo aqui. Um zapzinho aqui nesse essa galera aqui. Beleza, ele deu um daninho ali legal na gente com o mago dele, mas enfim, tá tudo certo. O lance é nós, né? Usa... Nossa, ele usou um tornado pra defender isso. Não precisava, mas tudo bem. Talvez ele não tivesse outra coisa, né? Mas tudo bem. Ele já tá com uma bola de fogo ali. Nós já colocamos outro coletor em campo, então dá tá tudo certo. O bom é que ele gastou a bola de fogo num coletor que já não tava com tudo aquilo de vida. Então nós estamos na vantagem por enquanto. Né? E foi muito bom esse coletor daqui da gente, bicho. Eu acho. Beleza. Vou tacar aqui isso aqui aqui. É. Vai ser um, vai ser um cagado aqui. Mas tudo bem. Vamos vendo aqui o que a gente vai fazer. Talvez ele vai defender com o mago. É isso? Será que ele vai defender? E se ele não defender isso vai ser ruim pra ele Porque olha, mano, Lenhador quando chega na torre dá um dano legal, mano Olha ali, olha ali o Lenhador, olha o Lenhador, olha o Lenhador bicho. <risos> Lenhador é muito top, é sério, é sério, Lenhador é muito top Agora já vamos começar então de Golem aqui atrás Já que ele começou com o mago dele daquele lado de lá Beleza, beleza, então nosso Golem vai naquela lerdeza toda É, mas tá tudo certo, vamos botar nossa Bruxa Sombria aqui atrás também para parar esse, esse carinha dele chato aqui. Vamos botar um lenhador aqui. E, mano, eu acho que vai dar bom o negócio. Eu acho que vai dar liga. É. é, agora se foi pro saco a nossa turma... Não, tá tudo vivo ainda. Tá tudo viva, bicho. Se isso chegar, vai dar bom. Se isso chegar, olha, bicho. Nosso gol ainda tá vivo. Então eu já vou partir para ter Coroas aqui mesmo. Deixa eu tacar mais um zap aqui. Vamos tentar, né? Ver se a gente consegue. Óbvio, né? De certeza. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue aqui. E eu acho que cipa pá, será? se pá! Vamos ver! <risos> Beleza, vou tacar a bruxa sombria aqui atrás Olha, cara Não é querer dizer nada Mas tu tá um pouquinho encrencado, bicho Tá um pouco encrencado Porque nós estamos indo novamente pra ir E eu acho que vai ser difícil Você parar essa galera toda aqui É, é, o tornadinho ali foi bom Porque vai pegar todo mundo junto Zapzinho aqui é, Se eu tivesse um... Uma bola de fogo, uma coisa do tipo assim Eu já tacaria lá Vou tacar mais uma bruxa sombria Beleza, beleza Já levamos aqui três coroas. Esse deck esse é um deck já muito O pessoal costuma usar bastante Porque funciona muito bem, desafio também funciona Perfeitamente, pelo fato da bruxa Sombria ali, golem, bota tudo atrás Do golem, que tá tudo certo E quando morre o lenhador, fica tudo enfurecido E dá uma doideira muito, muito, muito Uma doideira muito, muito doida, ia falar Mas enfim, calma aí, uma doideira Muito, muito doida <risos> Vai ser isso mesmo, essa é a frase Seguinte, galera, já jogamos aqui as duas partidas Então vamos abrir o baú do clã, mano Porque eu já ganhei lendária nesse baú do clã E vai que, e vai que Então eu preparei esse baúzinho aqui do clã Já abrimos um lendário, né, então já ganhamos uma lendária Hoje, e vai que vem mais uma lendária Aqui, mano, ia ser muita cagada Mas enfim, veio o corredor, veio bastante Zap e Bebê dragão Tranquilo, o importante é que veio 14 corredores Isso é muito bom Gostei do corredor, então tá valendo Vamos também aproveitar aqui e abrir o baú da coroa Vamos lá, 4 gemas, 3 mosqueteiras, Esse baú vai vir, hein? Não veio <risos> Horda de servos e fornalha Fornalha é uma carta que me estressa muito Vou confessar pra vocês Vou confessar pra vocês Mas enfim, esse foi o deck que a gente usou Um deck de golem com bruxa sombria, lenhador e mago elétrico O deck é muito forte Apesar de ter três lendárias aí Eu acho que vale muito a pena, principalmente em desafios Fio, coisa coisas assim do tipo, porque realmente É muito forte, é isso aí gente Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar O like aqui embaixo, se inscrever no canal Também se você, aí, não for Inscrito ainda, beleza, ah cara, também então aproveita E ativa o sininho, porque muita gente Tá dizendo que não tá recebendo meus vídeos, então Ativa o sininho, deixa o like, se inscreve No canal, se você não for inscrito Que tá tudo certo, aí você vai receber Os vídeos do Elby sempre, beleza Um beijo no coração De cada um de vocês E valeu!